A gente jogou Burst Chaser, a gente jogou Air Sliding, então finalmente está na hora de jogar Burst Chaser Air Sliding, que uh, combina os dois, só que é Mega Man 4 também. Aleatoriamente eu decido que eu vou começar na fase do Brightman. Provavelmente não é a decisão mais brilhante que eu já fiz na minha vida, haha, <risos> muito engraçado sem dúvida alguma, mas é, pois é, como vocês podem perceber, como isso aqui é Burst Chaser a uh, Air Sliding. Isso significa que você vai rápido, que é a parte burst chasing e você pode desanuar, que é a parte Air Sliding. Esse inimigo não era, tipo, do, dos jogos de Game Boy, ou... Não, isso era da fase do Toadman. Oh yeah, eu tenho que me lembrar... E yeah, eu apertei o botão de Save State sem querer. Tenho que me lembrar que... coisas. Aquele Gabriel é extremamente rápido, e pra falar a verdade não é tão ruim assim ser extremamente rápido, considerando... Ah, o Rush? Simplesmente eu tô perdendo tanta vida pra conseguir aquela vida. Por que aquele bendito inimigo fica dando respawn? Isso já é um tremendo do início acontecendo aqui, a propósito, só dizendo incrível início, um dos melhores inícios da história de princípios em videogames. Pergunta se tem, tipo, oh, coisa que eu tenho que Eventualmente coletar aqui ou não. Como é que eu vou pra lá? Oh, yeah. É claro. Air Sliding. Ok. Isso foi simplesmente um dos piores princípios que eu já fiz em qualquer videogame. Mas tudo bem, tanto faz. Dessa vez eu não vou... Uh, tentar utilizar o Rush... Coil de uma maneira tão... Absurdamente incrível. Ok, reiniciando como se nada tivesse acontecido. Dessa vez, vamos jogar bem mais. é bem natural você levar pancada de bobeira nesse jogo, considerando que você vai mais rápido. Uh, e yeah, é só isso, simplesmente é natural. Não me lembro dos ataques uh, desses inimigos que deixa tudo escuro uh, serem uh, tão perigosos, assim a propósito. Por... E também eu tinha falado, ó, oh, eu preciso... Uh, desanuar para chegar aqui, só que na verdade, realmente não. Eu não estou vendo nada, mas, felizmente, não tinha nenhum espinho de morte instantânea ali para me atrapalhar, então está tudo ok! E o jogo até colocou uma vida aqui para uh, nos ajudar. A propósito, meu... Uh, só depois eu não fiz... Eu não desvisei no ar. Isso acabou me destruindo. Ei, hey, lembra? Quando tinha dito que não tinha espinhos, eu estava grato. Uh, pois é, teve espinhos ali. Isso me deixou postigar. A coisa correta aqui seria simplesmente... Uh, me matar pra uh, poupar tudo, mas tudo bem, tanto faz. Eu decido que eu vou seguir em frente aqui porque... Uh, essa foi a minha decisão. Não é uma boa decisão, mas foi a decisão que eu fiz. E uh, tinha aquela fase da gravidade que tava quase kaizo. Pois é, o um negócio daquela fase uh, que era quase kaizo no airsliding... Que eu simplesmente não tinha percebido que uma das armas uh, que você tinha tinha uma função uh, diferente uh, que fazia você inverter a gravidade estilo vi, vi, vi, E. e uh, tô me explicando depois de um monte de tempo, mas não tô nem aí. A propósito daquilo certamente é uma tela de. Não consigo ver nada. Eu consigo ver um pouco. Uh, eu passei extremamente perto da morte, mas tudo bem. Eu sobrevivi e é isso que importa. Oh, levei um pancada de graça ali. Ok. Respira. Oh, tem, tem tem energia aqui. Eu coletei aquela energia e eu estou feliz. Não estou mais feliz com o fato de eu ter simplesmente colidido naquele inimigo feito um completo idiota. E yeah, é, os inimigos também estão super rápidos. Isso aqui é... É tudo rápido demais. Uh, como vocês podem se lembrar, eu uh, tive problemas em ter comentário completamente coerente uh, quando eu fiz o Burst Chaser e acredito que isso vai ser um problema que vai se repetir aqui naturalmente. Tem uma vida ali. Tem uma vida ali. Eu quero aquela vida ali e eu tenho um Rush Coil que existe aqui para me dar aquela vida. E, tipo, só tenho que acabar com esse inimigo aqui. Yes! Um pouquinho de energia era tudo que eu precisava. Ah... Uh... Eu provavelmente posso ficar farmando vida até. Que raios é aquele caminho de cima? Oh, ok, aquele caminho de cima uh, dá um intemp para gente. Só que eu não tenho a menor ideia de conseguir. Oh, obrigado, Ed, pela vida de graça. Isso foi extremamente fantástico. Brightman, ele está aqui e ele está amarelo. Certamente uma cor. Como é que eu vou lidar com ele? Eu não sei, esse padrão não parece muito uh, diferente do Brightman sempre. Ok, eu tenho uma pequena ideia. Ok, uh, a ideia era tipo ficar atrás dele, só que não deu certo. Ok, quando ele congela o Mega Man, eu tenho que uh, ficar tipo numa diagonal específica e assim eu consigo evitar ele. Eu não sei o que fazer quando ele faz aquilo, aquilo simplesmente parece impossível de se desviar, O que pode ser um problema aqui. Ok, se você continuar... Uh... Oh não, pra falar a verdade... Isso aqui é simplesmente o Bradman comum. Ele te congela em momentos específicos ali. É estranho que você não pode simplesmente manter o botão uh, carregado ali, mas tudo bem, tanto faz. Uh, ele provavelmente vai tentar... Oh, não, ele é simplesmente... Oh, aqui. Oh, ok. E é assim que você dizia, incrivelmente, simplesmente... É, tente ficar em cima dele e dá certo, desde que você consiga reagir. Oh, tô, tô fazendo mais dano do que... Ok, Brightman, extremamente fácil. Eu estou surpreso que o Brightman foi extremamente fácil, isso foi... Um belo começo, mas é, como vocês podem se lembrar, esses hacks aqui têm uma dificuldade bastante equilibrada, então não é surpresa que isso tenha sido tão razoável. E a fase foi bem curtinha também. Nós conseguimos Flash Stopper e nós conseguimos também Rush Marine. Uau, Rush Marine, que incrível! Ah, quer saber? Como eu tenho o Rush Marine, vamos simplesmente para a fase do Diveman. Mais para ter uma desculpa para utilizar o Rush Marine do que qualquer outra coisa. Para falar a verdade, estou. Daytona? <risos> uh, que decisão musical! Ok, eu não tenho ideia. Oh, eu não posso pausar enquanto o Bright alguma coisa está funcionando. Enfim, Rush Marine! Será que será genuinamente útil aqui ou não? Eu não sei. Ah, pra falar a verdade, seria legal se tipo, tivesse mais momentos aquáticos aqui só pra justificar a existência do Rush Marine, mas eu não sei se isso realmente vai acontecer, especialmente considerando momentos como esses que forçam a gente a sair do Rush, mas tudo bem, eu vou simplesmente continuar utilizando ele até o fim. Será que Rush Marine seria útil contra a luta... Na luta contra o Diveman, honestamente eu sinto que eu deveria pelo menos ter tentado enfrentar em algum momento passado o Diveman uh, com Rush Marine, mas nunca realmente acabei fazendo isso. Deixa eu trocar aqui de arma e uh, eu acho que eu nunca realmente lutei. De uma maneira justa, completa, contra aquela baleia, mas tudo bem. Eu poderia ter deslizado no ar ali, isso teria uh, poupado. Oh não, eu vou ser atingido aqui, feito um idiota. Ok, talvez não. Ah, suficiente, ele vai pra cá, então a gente desliza aqui, então tá tudo certo. Isso provavelmente teria me deixado com a vida completa ali se eu uh, tivesse deixado, mas tudo bem. Tanto faz, uh, e tanto faz, todos saindo aqui, tipo... O jogo não está interrompendo muito, porque tipo, com essa música, como exatamente você poderia fazer qualquer coisa além de seguir indo em alta velocidade. Esses peixes estão simplesmente sendo chip chips honorários aqui a propósito. Jeito que eles estão... É, realmente seriam se fosse mais gerador do que qualquer outra coisa. Eles estão fazendo tanto dano a propósito. Não é o que eu imaginava, mas... oh Isso aqui seria um momento... Ideal pro Rush Marine Pena que Ele não durou É, eu tô com vida suficiente Isso Pelo menos é um motivo uh, Pra alegria aqui Ok, tudo bem Eu sei agora exatamente o que vai acontecer Mas pra falar a verdade, eu tô surpreso que eu acabei morrendo ali. Eu pensei que o meu tempo de reação fosse. Oh! Eu provavelmente deveria ligar o Run Ahead aqui no emulador, na é verdade. Se é que o Messi tem Run Ahead, bom. Se tem um emulador que deveria ter Run Ahead, deveria ser o Messi. Mas é, eu acho que eu estou jogando com um pouquinho mais lag uh, do que o necessário e isso está me atrapalhando. Bom, depois que eu terminar esse episódio, eu vou verificar. Isso então. Ou! Oh, Ou! Oh, grandes recompensas! Yeah! ênfase no compensas da recompensa! Sem dúvida alguma, porque isso valeu tudo a pena! Uma vida extra! Um item! Todas as coisas boas que um Mega Man poderia querer em sua vida. Eu estou indignado com o fato de eu não reagir ali. Isso foi neutro, isso foi só uma perda de tempo, mas qual é? Eu consigo apertar botões mais rápido do que isso. Eu absolutamente consigo ter um tempo de reação melhor do que isso. Eu terminei Sekiro, então isso é uma prova boa o suficiente de que eu tenho. Uh, reflexos razoavelmente bons. que tipo, muita gente que terminou basicamente todos os outros jogos da Fun Software asterisco uh, parou em seguir o que, honestamente, é meio que incrível. Um, mas, uh, yeah, o motivo de eu ter falado é. Sério? Uh. O motivo de eu ter falado asterisco é porque, tipo, em todos os jogos uh, da From Software, não tô incluindo coisas como Gamesfield, uh, aquele RPG com hashtag a pior música dos videogames, fora do Crazy Buzz, se você realmente considerar isso, e também 3 Game Heroes, jogo mais famoso por. Ser a música tema dos Cotterwalls, apesar de não ser, apesar de continuar sendo vagamente. Um, enfim. Uh, yeah, Front Software certamente fez muitos títulos e. Ok, quando é que a Front Software vai fazer o port de 3D Dot Game Heroes, tipo. Qual é a Bandai Namco? Eu acho que. 3D Dot Game Heroes é o jogo da Atlas, né? Oh, fantástico. A gente tem que colocar a SEGA no meio desse rolo se 3 Game Heroes uh, for um jogo que a gente quer que seja lançado. Fantástico, incrível. Não somente a SEGA, mas Atos SEGA. Bom, se bem que talvez eles não vão ser tão ruins assim. Ah, huh, bem aqui tá sendo uma luta bem razoável. Muito mais razoável do que eu imaginaria. E, ah, o Buster tá simplesmente acabando com ele. Uh, e assim... Eu acho que esse Diveman é mais fácil do que o Diveman do Mega Man 4 original. Eu estou chocado com os acontecimentos aqui, mas... Tudo bem. Então, nós conseguiremos Diveman Soul. E nós conseguiremos Rush Jet. Ok. Isso... É o que eu gosto de ver. Vamos lutar contra o Feralman agora, porque foi isso que eu decidi. Lutando contra o Feralman porque, tipo, uh, quando eu testei a emulação eu fui aqui na fase do Feralman e essa música aqui é de F-Zero, não é verdade? Ou tô completamente enganado? Ok, então. Dive Mason, certamente uma bela arma de se usar aqui. Eu acho que particularmente vai ser útil Uh, nessa fase, então yeah, eu vou simplesmente ficar utilizando ela. Meu, a velocidade absoluta desses mísseis, e yeah, eu tô gostando disso. Isso, isso é bom, isso acaba com isso Oh, seria ótimo se eu conseguisse, tipo, atingir aqueles mitos por baixo, mas não é assim que funciona. Ah, uh, será que... Ok, deixa eu só falar com vocês aqui rapidinho. E agora vamos utilizar Rush Coil. Pra, casualmente, subir aqui em cima e pegar nossas recompensas. Ok, seria legal se você pudesse simplesmente continuar escalando ali, mas, infelizmente, não foi o caso. Ah, provavelmente eu deveria testar o Bright alguma coisa. Ok? E assim que o Bright alguma coisa... Ok, ele simplesmente congela e você tem a capacidade de sair atirando de graça. isso yes, parece bom e razoável e... Oh, espera um instante. Ok, deixa eu... Peraí. Hã? Isso aqui. Oh, tá... É assim que tudo está funcionando... Sprite! Uh, oh, ele completamente é imune. Ou quem? Não completamente. Vamos simplesmente utilizar os dive missiles, porque é melhor. Uh, os dive missiles não são, tipo, sempre bons contra o hipopótamo? Acredito que sim. Eu preciso de vida porque eu fui... Oh, Ok, obrigado, jogo. Uh, leu a minha mente. Eu sabia que aquele hipopótamo não é um hipopótamo comum. É um hipopótamo turbinado. Super desconfortável. Ok, tem como eu recuperar aqui de alguma maneira? Rushet está aqui. Uou! Ok, o Rushet é rápido! Rushet é realmente rápido! Rushet é rápido de uma maneira preocupante. Eu acho que ele é potencialmente mais perigoso em certas ocasiões do que simplesmente seguir em frente. Mas tudo bem! Não há nada de tudo bem nisso. Isto é uma armadilha absoluta. Feita para arruinar o seu dia. E... E yeah, ok! Chega, chega de Rushette. A gente já... Uh! uh correção. Rushette, vem cá e seja... Um bom... Cachorro jato. Ah, uh, Dive missile, me salve. Ok, Dive Missou me salvando. Oh. Ok, aquela cabeça de múmia certamente foi bem mais lenta do que eu imaginava. Ok, estou sobrevivendo apesar de tudo. Oh, oh, oh, será que consigo terminar essa fase sem morrer nenhuma vez? Eu acho que se eu continuar desse jeito, uh, eu consigo. Oh, cheguei no final aqui. Bom, não vou dizer que eu vou derrotar o Feral Man sem... Morrer, considerando que ele é o Feralman, mas... Wow, ok! Uh... Yeah. Isso é bem mais agressivo. Oh. Ok, isso também é bem mais... Aham. Uh -huh. Ok, Feralman. Eu sei que... Tenho quantas vidas? Duas, ok. Eu tenho muitas chances aqui pra acabar com ele. Uh... Yeah, fica repetindo esse ataque aqui, porque ele ele é meio é meio fácil ok quando ele fica fazendo isso é, é complicado ele pode me atingir com ok compreendo o que está acontecendo e ok não seja incompetente ser humano uh... ou oh, qual é pare ok isso isso é o que eu quero ok exceto que apesar daquilo ser o que eu quero tem que ser, tipo, competente. Coisa que eu não fui, certamente. Ah, será que eu consigo congelar ele? Eu vou tentar. Provavelmente não é inteligente, mas eu vou tentar. E olha só, não deu certo. Uou! Meio que deu certo. Ah, isso congela os projéteis. Oh, isso é um desperdício de uma vida. Ah, tudo bem, vai, vale a pena para os propósitos de testes e etc. Uh, uh, Ahn... Fazendo um tremendo de um trabalho aqui, como vocês puderam perceber. Ok, agora vai ser a hora da verdade. Eu não consegui em momento algum fazer mais dano do que ele fez contra mim. Ok, hora de se concentrar em desviar. Ok, ele realmente... É, yeah, não é tão difícil assim. Se eu me concentrar em desviar. Uou, wow, o que você que tá fazendo aí no meio do caminho? Isto é contra as leis da robótica. Tipo, você é completamente contra as leis da robótica, provavelmente. Uh, mas, tipo, uh, as leis da robótica são só uma sugestão. A, a sua programação, obviamente, uh, tá meio além do que deveria, considerando que você está num home hack e etc certamente não era isso que eu tinha em mente quando eu comecei essa frase mas tudo bem foi assim que eu terminei essa frase